Bola de meia bolando os planos, tecendo os panos, polindo os canos Rimando cada vez mais insano, incomodando e tirando seu sono Rap clássico, corte cirúrgico, papo trágico e antiético Trago barras do meu verso lúdico, bem mais dramático do que poético Num beat épico feito pra nós, qual é o a minha voz. Vocês são brabo então eu sou feroz. Sou dinossauro já comprei carro com o Queiroz. Vocês não me explicaram eu não perguntei, se eu não sabia mas eu me liguei, vacilei, me precipitei, ensinei umas coisas que nem eu sei. Eu já tenho me aceita, mas também não acredito em capeta de magia da vida com a natureza Seu medo de frustração Te impede de agir com precisão A dor e a revolta me deram o foco De um soldado treinado pra qualquer situação Não tinha opção Era entrar no combate ou pagar de covarde e Morrer com o cu na mão